Tudo bem? Aqui é a Manique Alves e hoje eu não estou na Capcom, porque não tem Resident Evil na Capcom, mas tem jogo melhor do que Resident Evil e eu não estou puxando saco, ah, olha, tá? Que legal. Não estou puxando saco. Gente, eu me apaixonei pelo Brasileiríssimo Fobia, que é um survival horror incrível e eu tô aqui com um dos criadores do jogo. Se apresenta a galera, por favor, que a associação sabe desse seu nome. Meu nome é Thiago, eu sou o cofundador e um dos diretores do projeto Fobia. Nossa, eu tô... gente, sério, eu, eu fiquei fã dessa... dessa galera, de verdade. E conta um pouquinho pra gente de onde surgiu a ideia de criar o FOBIA, é... quais foram as inspirações, principalmente. Resident Evil foi uma inspiração? Resident Evil foi uma das maiores inspirações pra gente, desde criança, né? Eu sou fã de Resident Evil, né? A gente, a gente nunca escondeu que o FOBIA ele é inspirado em Resident Evil. E assim, na verdade, o projeto ele nasceu como uma peça de portfólio. No, inicialmente ele não era pra ser um projeto é, De jogo mesmo, né? apenas pra ser Uma peça de portfólio e com o tempo foi ganhando A sua notoriedade, fomos apresentando Pra outras pessoas, que pessoas foram curtindo E assim, cara, a gente tem uma coisa que é muito legal É inspirado em Resident Evil, Fatal Frame e outros jogos e também em outras mídias Assim, vamos lá, vamos crescer E estamos aí, né? estamos aí hoje Ai que maravilhoso E me conta uma coisa, como é que está sendo a recepção da galera Em relação ao jogo é, Se a galera... Achou muito difícil? Se a galera curtiu? Como é que está o fator replay do jogo? As pessoas ainda estão jogando? Então estou jogando bastante. O lançamento para a gente foi sensacional. Foi mais do que a gente esperava, na verdade, não só a gente, como a nossa publisher também. Então assim, foi, foram rompidas várias expectativas porque, primeiro, nós somos um estúdio independente aqui do Brasil. E a gente sabe que no Brasil a gente não tem tanta notoriedade com os estúdios que estão lá fora. Mas mesmo assim a gente conseguiu romper muitas barreiras. Cara, a gente... Hoje a galera tá jogando, tá curtindo, todo mundo aqui na feira tá, tá gostando bastante. É, a gente tem pessoal até fez um speedrun aqui mais cedo. Ah, <risos> então, assim, nossa! O pessoal tá fazendo speedrun aqui dentro do stand. então assim, demais! Então assim, ó, a galera tá curtindo bastante o, o projeto em si. Me conta... Vai, me dá uma esperança, vai. Eu ia falar pra você me contar em primeira mão, mas pelo menos me dá uma esperança. Vai ter uma sequência pela recepção da galera? A gente pode falar até agora. É que estamos trabalhando um novo projeto que não, não foi divulgado ainda, mas estamos trabalhando um novo projeto. É a única coisa que eu posso fazer, falar. Não pode nem contar se é uma sequência, <risos> mas a galera tá pedindo, assim, uma sequência. Eu tô pedindo, eu tô pedindo bastante se é uma sequência ainda fobia, mas a gente ainda não pode falar nada, tá tudo trancado a sete chaves ainda. Ai, poxa vida. Ai, gente, olha, joguem o Fobia. Eu quero, necessito de uma sequência, entendeu? Então se você não jogou ainda. Pra galera, onde que a galera pode achar o Fobia, né? Vocês podem achar o Fobia na Steam, vocês podem achar o Fobia no, no, no, no Xbox, no Playstation, a gente tem pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X, a então, gente, tá em todas as plataformas. Obrigada, Thiago. Olha, já... é uma honra entrevistar vocês. Eu amei o jogo e eu espero de verdade que a galera dê o devido valor pro Fobia, porque. Sério, é assim, nível AAA, de verdade, eu não estou exagerando porque você está na minha frente Que a galera viu o quanto eu elogiei, eu fiz a Zeratina, puzzles incríveis, se você gosta de puzzle, puzzles incríveis E muito obrigada mesmo pelo jogo e pela atenção okay, Isso eu que agradeço e muito obrigado aqui por, por, por ceder esse espaço pra gente Obrigada